Oh, turminha do Chaves, passando aí na tua telinha Olha só que maravilha essas peças Que maravilhosas que ficaram essas peças Essa modelagem poderá ser sua Como? Teremos uma gincana lá no nosso grupo temático Será maravilhoso, com quiz perguntas e respostas É a gincana de carnaval, turminha do Chaves Valendo a modelagem da Chiquinha, do Chaves e do Kiko Você vai amar E tem mais Teremos perguntas e respostas valendo molde, no dia 6 de fevereiro teremos também um sorteio valendo um kit completo lá do nosso site Então não fique de fora, se você quiser participar vou deixar meu whatsapp aqui para você estar tá me chamando, tá bom? Vou deixar a dinâmica também da nossa gincana todinha aqui para você estar tá lendo e vendo como que vai funcionar, tá bom? Aguardo vocês!